eu sou o Gabriel, sou a Roda Andorba, do, RoboGas, do e no vídeo de hoje eu já vim aqui, olha, de roupão preparado Porque hoje eu vou te ensinar a como remover a maquiagem e como cuidar da sua pele, deixar ela bem limpinha, entendeu? Vou te explicar como é que você vai limpar, tonificar, hidratar, esfoliar, proteger a sua pele, tudo, tudo, tudo, tudo E se você gostou da ideia, já dá um like aí embaixo e se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma publicação E, claro, continue assistindo Música Então gente, eu gosto bastante de ficar bem atento à rotina da minha pele Eu já tive vários problemas com espinhas, cravos, enfim, muita coisa E até eu passar a cuidar da minha pele, eu tinha esse problema horrível Enfim, eu posso até falar mais sobre essa experiência de tomar Roacutan e tal Pra vocês em um outro vídeo Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o que com certeza melhorou a minha rotina 100% E a saúde da minha pele, é claro Então, eu uso maquiagem praticamente todos os dias da minha vida Como vocês podem ver agora, eu tô com essa make aqui diferente Festa. eu não fui pra nenhuma festa, mas eu gravei um vídeo citando como é que eu fiz essa make babada aqui, então se você não assistiu ainda, depois que esse vídeo aqui acabar, vai lá conferir, mas enfim, o primeiro passo é limpar a sua pele e limpar de uma forma correta que vai garantir que não vai agredir e nem ressecar a sua pele do seu rosto gente, eu sei que às vezes bate aquela preguiça ou então falta tempo, mas gente, essa é a parte mais importante da rotina se você não limpar a sua pele, todos os seus poros vão ficar obstruídos e se eles estiverem obstruídos, eles não vão conseguir respirar e vão acumular sujeira lá dentro O que vai virar cravo e potencialmente vai virar espinha depois Então, gente, por favor, tomem muito cuidado Tirem a maquiagem, tipo, prestem atenção em tudo que eu vou falar aqui Bom, pra começar, a primeira coisa que eu gosto de fazer é remover os meus cílios postiços, tá, ó Veio um, cadê o outro? Veio outro aqui também Então, gente, já comece tirando os meus cílios postiços Porque eu não gosto de amassar eles Claro, se for um cílio mesmo que você já vai jogar fora, tanto faz Mas é até mais legal pra limpar, sabe? Enfim, tire os seus cílios postiços primeiro Bom, pra começar, eu vou vir num lencinho umedecido demaquilante Olha, eu vou pegar um aqui, ó Ele já vem com demaquilante dentro Ele já vem úmido Mas eu vou já mostrar pra vocês qual o truque que eu faço Mesmo eles vindo úmidos, eu sempre gosto de vir numa água micelar No caso, eu vou mostrar duas águas micelar para é. vou mostrar duas águas micelar para vocês hoje e a que eu gosto para tirar a maquiagem é essa aqui essa aqui é da L'Oréal esse aqui é o travel size que é o para você poder viajar com ele que é o pequenininho para guardar na bolsa existe um tamanho maior que é um médio e existe um maior ainda que é um gigante mas enfim o que eu gosto de fazer sempre é colocar um pouquinho de água micelar já nos lencinhos que tem demaquilante E eu gosto de remover a minha maquiagem Começando pelos olhos Eu aplico aqui, eu pressiono não com muita força Por alguns segundos E vou arrastando Até que eu sinta que a maquiagem tá saindo Tá vendo, Ó, Saiu boa parte olha só gente, como vocês podem ver onde eu passei o lencinho demaquilante já saiu completamente a minha maquiagem tá, eu vou virar o lencinho do outro lado e já vou limpando aqui esse meu outro olho também no mesmo esquema eu gosto de pressionar por alguns segundos para o demaquilante ser transferido pra minha pálpebra e dissolver um pouquinho da maquiagem assim ela remove mais fácil quando você pressiona no início é mais fácil pra você remover coisas que são um pouquinho mais chatinhas de sair do seu olho, como por exemplo pigmentos prensados que muita gente Confundir com sombra, mas não são a mesma coisa Máscaras de cílios Que geralmente são bem chatinhas pra sair Principalmente as da prova d'água Que são as minhas favoritas, infelizmente E o delineador Olha, como vocês estão vendo, com um lencinho só Já consegui tirar toda a maquiagem Da área dos meus olhos E geralmente com o mesmo lencinho Eu ainda tiro o meu batom Já o batom é um pouco mais difícil de sair Porque geralmente eu uso muito batom mate De fixação alta e de longa duração Então realmente é mais chatinho. Mas não é nada muito difícil ó. Tá vendo que com algumas passadinhas Já foi o suficiente Como esse lencinho aqui já tá imundo Eu vou descartar ele E vou pegar um novo da embalagem E esse novo aqui, olha Eu faço um truque bem safado mesmo, sabe? Bem preguiçoso E eu faço o seguinte Eu estico o lencinho E eu saio fazendo isso aqui, gente Eu saio arrastando pelo meu rosto inteiro Porque eu acho que assim dá uma dissolvida De uma forma mais rápida Na maquiagem inteira Mas ainda assim É importantíssimo Você voltar passando o lencinho, um tintim por tintim na sua pele inteira, porque a gente acha que não tem maquiagem mas tem sim. Bom, agora que você já tirou a sua maquiagem, você fala ai, ah, Jó, já terminei e vou dormir, né? Não sua cara ainda tem maquiagem é só porque você não consegue ver. Bom o próximo passo vai ser molhar o seu rosto porque a limpeza da sua pele ainda tá de pé. Com o seu rosto molhado, você vai vir com um sabonete pra limpar o seu rosto, no caso hoje eu já vou mostrar dois sabonetes aqui, mas o primeiro é esse aqui. Todo mundo que me conhece e já começou de pele comigo, já recebeu uma recomendação desse sabonete, porque porque eu falo com completa honestidade que esse sabonete aqui antibacteriano da sua Pax, mudou a minha vida. Lembra que eu falei que eu já tive um problema de pele seríssimo há alguns anos atrás? Pois é, em 2015 eu fui em um dermatologista e ele me recomendou esse sabonetinho aqui pra usar diariamente. Olha, ele é laranjinha assim, vem escrito o nome dele e o coisinha da marca, que é da Galderma esse sabonete. Mas enfim, você vai ver sua você pode ir debaixo da torneira e ir fazendo espuma entendeu? na sua mão e passando a espuma no seu rosto. Essa é a forma que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de aplicar por todo o meu rosto, eu gosto de fazer essa espuminha todinha, até o momento que o meu rosto tá completamente coberto e eu deixo essa espuminha agindo, sei lá, por um minutinho só. Não que vá fazer algum efeito, eu só costumo deixar um minutinho e logo depois eu enxago. Eu não recomendo você deixar esse sabonete muito tempo na sua pele, porque pode ser que ele dê uma ressacadinha nela. Mas esse sabonete é muito bom Ele realmente salvou a minha pele Há 4 anos atrás E até hoje ele tem dado certo pra mim Eu continuo usando ele Eu acho ele uma maravilha Bom, depois de você ter lavado o seu rosto com um sabonete E tem enxaguado igual eu fiz Se você quiser, você pode pular esse passo Mas eu recomendo muito Porque eu gosto de sentir que a minha pele tá limpa 100%, 100%, 100%, 100% E um produto que eu sempre recorro É o Normandone Gel de Limpeza Profunda Da Vichy Se não me engano tem dois ou três tamanhos dele Eu amo esse pequenininho aqui que é o Travel Size Eu gosto de colocar ele na minha mala de mão quando eu vou viajar e o maiorzinho eu deixo no meu banheiro eu venho passando ele pelo meu rosto inteiro ele tem um cheiro bem herbal e eu amo amo, amo, amo esse cheiro e ele é ultra ultra ultra suave apesar de fazer uma limpeza profunda ele definitivamente não agride a sua pele igual vários outros produtos de limpeza fazem geralmente eu passo alguns minutos massadinho do meu rosto com esse gelzinho de limpeza e logo depois eu gosto de enxagar o meu rosto com água fria bom agora que você realmente tem certeza de que a sua pele tá limpinha tá sem nenhum resíduo de maquiagem sem resíduo de poluição do dia a dia que você vai andando nas ruas e querendo ou não vai acumulando no seu rosto, zero sujeira o segundo passo é tonificação a sua pele. Pra fazer isso eu gosto desse tônico aqui, ele é um tônico adstringente da Nivea, ele é super acessível, você acha em qualquer farmácia e eu venho com uma bolinha de algodão eu embebo a bolinha no tônico e eu gosto de aplicar pelo meu rosto inteiro. Se você não sabe, a função do tônico é equilibrar o pH da sua pele além disso, ele remove também algumas sujeiras que não foram totalmente retiradas na primeira etapa. A minha recomendação é que você use o tônico todos os dias, duas vezes a o dia. Uma pela manhã e a outra antes de ir dormir. Tudo certo? Agora que você tonificou o seu rosto e você tem mais uma garantia de que ele tá limpo, além de ter equilibrado o pH da sua pele, o terceiro passo é a esfoliação. para fazer isso, eu gosto de estar com o meu rosto molhado e depois ir com o esfoliante. Se você não quer estar tá comprando vários produtos diferentes para poder se cuidar, o que eu recomendo é você comprar esse esfoliante aqui, esse aqui é da Asepsia, que todo mundo já usou quando era adolescente, algum produto da Asepsia. Não sei por que eu falo isso, não eu sou adolescente, mas enfim, quando eu era pré-adolescente Assim e tal, quando eu tava começando a ter Problema de pele e tal, eu usava muito a sépsia. Mas um dos produtos deles que eu montei na minha coleção Foi esse esfoliante aqui Que ele é tanto facial e corporal E ele é em gel, o que eu gosto muito Mas o que eu mais gosto dele É uma coisa super tosca, porque é a fragrância E a sensação de refrescância Que ele te dá, é um esfoliante excelente Mas eu usaria ele Só pela sensação de frescor que ele dá na minha pele Eu vou te lembrar também que a esfoliação Deve ser feita somente de duas a Três vezes na semana Não mais do que isso Pra não agredir a sua pele E o objetivo da esfoliação É remover todas as células mortas Que estão nela E desobstruir os poros Além de tirar aqueles cravinhos, sabe? Que tanto me irritam Ai, eu odeio Existem inúmeros esfoliantes naturais Que inclusive você pode fazer em casa Existem esfoliantes de açúcar Existem esfoliantes de café Que inclusive eu mostrei Nesse vídeo aqui Se você não assistiu, assista Mas honestamente Eu prefiro já comprar eles prontos porque na maioria das vezes, esses esfoliantes não são tão eficientes quanto os meus favoritos que eu já compro na farmácia. Depois de esfoliar bonitinho, com o seu rosto e aí a gente vai pro próximo passo. Então, o próximo passo vai ser passar uma água micelar. Você vai me perguntar, Jordan, você não já usou uma água micelar lá no começo do vídeo? Gente, sim, eu já usei, mas a água micelar tem inúmeros benefícios. No caso, essa aqui é da Neutrogena, é a Purified Skin, eu gosto muito de usar essa aqui em particular depois que eu já fiz a minha esfoliação e eu vou até ler alguns benefícios pra vocês limpa, demaquila, reduz a oleosidade, desobstrui os poros, purifica, refresca e suaviza a pele e se tem uma coisa que eu gosto é de pele refrescada e suavizada então é por isso que eu vou fazer o mesmo esqueminha, vou abrir aqui e vou embebedar o algodão e vou aplicando no meu rosto pra dar aquela refrescada, entendeu? e aquela suavizada na minha pele ok, com a nossa segunda água micelar aplicada e com a nossa a pele completamente fresca. Coisa que eu vou fazer é vir numa água termal. Essa aqui é a minha água termal favorita de todos os tempos. Eu amo do fundo do meu coração. E o que eu gosto de fazer depois que eu vir com o segundo distingente é aplicar um pouquinho no meu rosto inteiro. E agora você me pergunta, Jordan, mas pra que que isso serve? Vai servir pra deixar a sua pele mais saudável, mais forte e mais refrescada E uma dica especial pra nós meninos é o seguinte Por exemplo, eu sempre me barbeio logo depois que eu faço a esfoliação Porque geralmente eu tenho que me barbear todos os dias ou então dia sim, dia não Porque eu não gosto da minha barba, enfim, eu gosto sempre de ter a minha maquiagem perfeitinha O meu rosto lisinho E uma das coisas que você pode fazer pra você não se irritar Caso você se barbeie com a lâmina É logo depois de você ter se barbeado se você quiser pode usar uma loção pós-barba Que inclusive eu recomendo Mas passa um pouquinho de água termal Essa aqui da bichinha em particular acalma a pele Quase que instantaneamente Gente, é sério, é maravilhoso o efeito que ela dá Ela refresca, ela deixa a sua pele mais saudável Dá um aspecto de pele jovem E olha que eu tenho 17 anos E eu sinto que a minha pele fica mais jovem quando eu faço esse negócio eu não sei explicar Agora que a nossa pele tá toda tratadinha A gente vai pra hidratação Muita gente considera a hidratação desnecessária Inclusive muitas pessoas que assim como eu Têm a pele oleosa Acreditam que hidratar o rosto vai tornar sua pele mais oleosa ainda E consequentemente mais propensa a espinhas Mas isso não é verdade Quando você faz a sua rotina de pele, ela fica mais seca Então é necessário que você devolva de volta a umidade do seu rosto Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram a avó de vocês Ou a tia de vocês usando um creminho desse aqui esse aqui é aquele mais tradicional usando de todos, sabe? Da Nivea. O que eu gosto de fazer com ele é pegar um pouquinho aqui no meu dedo, ó. Inclusive, uma dica, olha. Se você tem as unhas grandes que nem eu, pega com a parte de trás da sua do produto, Que aí, ó, a parte de dentro do seu dedo fica limpinha. E o que eu gosto de fazer é aplicar logo abaixo dos olhos. E agora você me pergunta, Jorgen, mas por que só abaixo dos olhos? Porque eu acho esse hidratante muito denso e eu não fico muito confortável quando ele tá espalhado pelo meu rosto inteiro. Então, o que eu te recomendo é que se você quiser usar um hidratante que seja de creme, Assim como esse Você usa só abaixo dos olhos Ou nessa região mais central do rosto E se você quiser passar no resto do rosto Você pode diluir ele em água Ou você simplesmente já pode comprar um hidratante à base d'água Um que eu recomendo muito é o Neutrogena Hydro Boost Que ele é a base d'água E ele é maravilhoso, ele é ultra levinho Quando ele seca parece que não tem tipo nada no seu rosto Enfim, mil maravilhas Outras áreas que eu gosto muito de aplicar São o meu queixo E essas lateraisinhas aqui do meu rosto, sabe? Que geralmente é onde eu faço a lâmina mais vezes na hora de tirar a barba E acaba ressecando um pouco o meu rosto Tanto que eu tô parando de usar a lâmina Tô passando a usar a máquina A questão é que a lâmina sempre fica mais bem tirada Porque fica, tipo, bem rente a pele Então querendo ou não, vez ou outro eu acabo voltando pra lâmina Mas enfim, né gente? Um dia o laser sai Eu sei disso E só pra ficar mais informativo mesmo no vídeo É muito importante você usar um hidratante no seu rosto Porque evita o ressecamento pelos raios solares Além do vento e da poluição O hidratante vai deixar a sua pele ultra macia e saudável E você tem que hidratar o seu rosto todos os dias No caso, em dias regulares da sua rotina de pele Eu recomendo que você faça após a tonificação E nos dois ou três dias da semana que você escolher para fazer a exfoliação Você faz após a exfoliação quinto e último passo que eu vou ensinar aqui pra vocês é uma coisa assim que você não pode abandonar de forma alguma, proteção solar. Gente, isso é obrigatório todos os dias e se tem uma pessoa que eu sou extremamente grato por ter me viciado em protetor solar é a minha mãe. Desde pequena minha mãe sempre fala, passa o protetor solar, passa o protetor solar, passa o protetor solar, passa o protetor solar. Enfim, acabou que eu fui passando, passando, passando e eu realmente percebi o quanto isso melhora a sua pele. É óbvio que o protetor solar vai proteger a sua pele do sol, mas além disso ele te protege do envelhecimento. Precoce. Ele também evita a placidez e o aparecimento de sinaizinhos de rugas. Eu recomendo que o fator de proteção do seu produtor solar seja acima de 15, na verdade eu acho que 15 é o mínimo, né? Mas enfim, no caso eu uso o fator 60. Antes eu usava o 70 e a minha dermatologista falava: ai, não tão alto. Mas eu não tava nem aí. Eu continuava comprando 70. E o meu protetor solar favorito de todos os tempos é o Bioderma Oil Control da ROC. Mas pra gravar o vídeo eu quis pegar uma opção mais em conta aqui. E que honestamente eu acho que tem um efeito tão parecido quanto esse aqui tem uma fórmula levemente mais oleosa, mas é pouquíssima coisa é o Solar Expertise Toque Seco da L'Oreal. Enfim tome cuidado na L'Oreal porque eles têm vários modelos de protetores solares por exemplo, esse aqui é o anti-rugas o que eu recomendaria pra uma pessoa que tem a pele mais madura e tal, e inclusive ele tem uma fórmula que é um pouco mais oleosa o que definitivamente não combinou pra mim esse aqui que eu uso sempre é o toque seco, e eu gosto bastante dele e eu tenho uma última coisa pra falar pra vocês protetor solar deve ser usado todos os dias, mesmo que você não vá se explorar o sol, mesmo que você trabalhe de casa mesmo que você não vá sair de casa no dia use protetor solar, porque até mesmo essas luzes artificiais que você tem dentro da sua casa, podem agredir a sua pele, claro que não com a mesma intensidade do sol, mas mesmo assim, ainda vão agredir a sua pele, então, por favor, proteja ela. E é isso. Esse foi o vídeo de de hoje, eu espero que vocês tenham curtido me ver tirando a minha maquiagem e falando um pouquinho pra vocês sobre a minha rotina e dando algumas dicas e falando um pouco sobre cada produto e cada função se você gostou desse vídeo, me deixe saber disso, dá um like aqui embaixo e comenta se você quer mais vídeos assim nesse estilo, onde eu tô me desarrumando eu tô tipo, tirando a minha maquiagem e tal, eu conversando mais com vocês e além disso, se você é novo por aqui se inscreve e ativa o sininho para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo, lembrando que eu publico todo Todas as terças e quintas-feiras às 15 horas, mas fora disso eu tô 24 horas por dia no meu Instagram e no meu Twitter, ambos em GajaTRD. No Instagram eu sempre posto looks de makes, eu faço mini tutoriais, faço mini resenhas lá nos stories, enfim, eu tô sempre lá. No Twitter eu também dou uma fofocada direto, então me segue lá no Instagram e no Twitter, GajaTRD. E dito tudo isso, vamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!